Receitas Sadia Frango na cerveja Ingredientes Uma embalagem de frango a passarinho sadia sem tempero Três dentes de alho picados Duas colheres de sopa de sal Meia colher de chá de pimenta do reino preta moída na hora a gosto Folhas de um ramo de alecrim Duas folhas de louro folhas de 6 ramos de tomilho, 3 talos de cebolinha picada, 4 cebolas médias cortadas em pétalas, 1 garrafa pequena de cerveja preta, 2 bananas da terra maduras sem casca cortadas em rodelas de 2 centímetros e meia colher de chá de pimenta dedo de moça sem as sementes picada. Para finalizar, 10 ramos de salsinha picados, folhas de 3 ramos de tomilho fresco e 5 talos de cebolinha verde picados. Modo de preparo Numa vasilha, coloque o frango congelado, junte o alho, o sal, a pimenta, as ervas e a cebola. Regue a cerveja Cubra com plástico filme e leve à geladeira por 3 horas. Na metade do tempo, misture para o tempero espalhar por igual. Ligue o forno em temperatura média. Transfira o frango para um refratário próprio para o forno e asse por 50 minutos. Com a ajuda de luvas térmicas, retire o frango do forno, acrescente a banana da terra, a pimenta e retorne para assar por mais 20 minutos ou até que a banana fique macia. Polvilhe as ervas e sirva acompanhado de arroz branco. O tempo de preparo é de uma hora e meia, mais três horas de marinada. E o rendimento, seis porções.